Eu estou aqui com um bibliotecário, né, o Ricardo Queiroz, que é, mora lá em São Paulo, trabalha lá em São Paulo, é um militante da área do livro, leitura e bibliotecas. Durante a sua exposição aqui no Seminário Conexão Leitura, Ricardo, você tocou num ponto super importante, que é a questão do programa Biblioteca Viva lá em São Paulo. Você que está mais próximo dessa realidade, é, que avaliação você faz dessa, dessas políticas de reinvenção, como tem, tem, tem se dito por aí, em relação a esse programa lá em São Paulo? Eu acho que o, o, o debate em torno desse programa Biblioteca Viva, ele tem que ser... Primeiro, o poder público tem que deixar claro o que, o que seria essa Biblioteca Viva, né? Eu até coloquei na minha fala que é, quando se fala em Biblioteca vi, Viva, pressupõe-se que as bibliotecas estão mortas. Não é a verdade. Né? O sistema municipal de bibliotecas de São Paulo, ele tem muita vida e tem projetos, programas e ações que, que, estão, que são utilizados e são... E tem uma relação muito forte com a, com a população há muitos anos, né? principalmente pela atuação dos profissionais da área, né? os bibliotecários e não-bibliotecários que estão envolvidos no sistema. Né? Então, o primeiro passo. Para se falar de uma biblioteca viva, ou para se considerar que existe vida já nas bibliotecas, é olhar para dentro dessas bibliotecas e olhar para a comunidade que, que tem esse serviço. Né? É, o, o secretário André Sturm colocou que as bibliotecas têm que ter vida, têm que ser como centro, pequenos centros culturais. Eu acho que não. As bibliotecas públicas têm que ser bibliotecas públicas. Né? E como tal, elas, elas têm um, um papel dentro da sociedade muito claro e muito importante. É o equipamento... Que está aberto, equipamento cultural, que fica aberto diariamente, quase todos os dias da semana, né? De segunda a sexta, né? E o secretário fala que é importante abrir sábado e domingo, eu também acho, concordo com ele nessa, nesse, nesse ponto, né? Mas está aberto mais, muito mais do que teatro, muito mais do que cinema e... Não só aberto todos os dias Aberto para qualquer pessoa da população Ninguém pode ser impedido de entrar na biblioteca pública Não para a biblioteca ser viva de fato Eu acho que o secretário tem que ver Olhar, né, o secretário, seus, seus assessores Olhar para a vida que já existe nessa biblioteca E a partir disso, aí sim, ressignificar e melhorar o projeto Que já é bom no meu, no meu ver Esse processo de ressignificação, de apropriação, de melhora desses espaços Passa por onde na sua opinião? Em primeiro lugar, participação dos profissionais, né? Aliás, em primeiro lugar, a participação da população, né? Para isso, né? E é interessante que se diga, em 2015, 2000, 2014, 2015, foi é, construído e aprovado o plano municipal do livro Leitura, Literatura e Biblioteca de São Paulo, né? Que na sua constituição vê a participação dos vários segmentos de leitura e literatura de São Paulo né de bibliotecas e a participação sobretudo da população então já tem o secretário tem um documento que ele pode ser usar como exemplo né como aliás como balizador né da do que seria uma biblioteca viva né a gente tá, a gente acha que, o, que, que que essa biblioteca tem que ser viva assim mas tem que considerar a vida que veio antes desse conceito de biblioteca viva né? perfeito Ricardo muito obrigada tá